Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos à estreia do programa Ciência e Cultura Vamos Brincar, mais uma iniciativa do canal do Osh. E neste programa, você terá a oportunidade de realizar conosco oficinas e também acompanhar um monte de entrevistas com cientistas das mais diversas áreas e, de repente, quem sabe, seguir uma carreira científica. E o melhor de tudo, pessoal, aproveitar o que a cultura brasileira nos oferece através de brincadeiras. Bom, você não pode perder, né? Começa agora o programa Ciência e Cultura. Vamos brincar?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 A gente vai falar também de arte E para isso, nós convidamos um grupo muito especial Chamado Bola de Meia Que há 20 anos, encanta pessoas e principalmente as crianças Em todo o Brasil, com conteúdo de extrema qualidade Quer ver? Ó? Dá uma conferida Eu tenho certeza que você não vai conseguir desgrudar da telinha bem estou aqui, bem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 Que conte outra! E aí, pessoal? Eles não são muito bons? Agora chegou a vez de a gente falar um pouco mais sobre o programa Wash. E, para isso, nós convidamos o coordenador do projeto Wash, Vitor Mamana. Mas não saiam daí, porque já já tem um pouquinho mais sobre o Bola de Meia. O meu nome é Victor Mamana, eu sou físico de formação, eu trabalho no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, no Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e agora nós estamos com Ciência Cultura Vamos Brincar, com novos parceiros, com o Nós Somos a Ciência e o Bola de Meia, e é um momento muito legal para você conhecer o nosso programa. Eu, na verdade, atuo no, no meio acadêmico, né, trabalho com ciência e em um dado momento da carreira eu tive a oportunidade de entrar no mundo da educação e a educação para mim é uma das coisas fundamentais para todas as outras atividades do nosso país então foi um chamado, uma necessidade realmente de atuar nessa área porque sem a educação a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. O meu papel no WASH é participar como na coordenação, né? atuar na coordenação das atividades, né? a gente teve a oportunidade de começar esse programa em 2013, né? ele nasce de uma série de avaliações que a gente fez de programas educacionais ao longo da carreira, né? principalmente a partir de 2004, e em 2013 a gente lançou o programa e a partir daí eu realmente me envolvi muito com o programa, fui me envolvendo cada vez mais e hoje é uma das atividades principais que eu tenho conduzido na minha carreira. É, Vitor, realmente é uma iniciativa muito importante, mas eu gostaria que você falasse para a nossa audiência qual é o principal objetivo do OSH. Pois é, o OSH é uma, é uma experiência lúdica né, para as crianças, né, a gente quer oferecer isso para os alunos do Fundamental 1 e 2, e a partir dessa experiência, esses, essas crianças né, vão se transformando em jovens cientistas, e isso através de um aprendizado constante, uma busca constante por aprendizado, né? e esse aprendizado num contexto que são os valores do método científico. Né? A gente está sempre buscando esses valores do método científico, e a curiosidade é um ponto fundamental, é o um ponto de partida né, do método científico. Então a gente espera que as crianças tenham a oportunidade de experimentar isso logo cedo, bem no comecinho da vida, né? a gente não tem nenhuma ambição profissionalizante, mas, ao mesmo tempo, é possível que as pessoas busquem profissões uh, relacionadas com ciência, com tecnologia, com arte, a partir dessa experiência que ela vai ter logo no comecinho da vida. Então, a gente está buscando no programa justamente essa oportunidade de ter prazer né, em, em aprender, né, e através uh, da brincadeira, através da, da, uh, uh, de uma experiência bem lúdica, né? Uh, você tem a oportunidade de exercitar esses valores do método científico, né? aprender coisas mais específicas, e com isso você tem uma, uma oportunidade também de exercitar esse método. Olha, Vitor, eu estou bem impressionado, e eu gostaria de saber como eu faço para levar o WASH para a minha escola. Como o educador pode levar? Dá para levar para qualquer lugar? O WASH é uma atividade é, para ser realizada no contexto escolar, mas não necessariamente dentro de uma grade curricular. Ele pode ocorrer no turno ou no contraturno, né? ele pode ocorrer de forma integrada à escola e cada local onde a gente vai, ele acontece de um jeito diferente. Ele tem um termo de referência, né, que é um termo de referência público, que está disponível para as pessoas poderem aderir a esse termo de referência, mas quando você chega numa região que você vai levar o WASH, Muitas vezes você tem que adaptar, você tem que fazer com que esse programa fique uh, uh, mais uh, próximo daquela realidade, daquela comunidade. Né? E com isso uh, ele é muito adaptável às né? realidades uh, locais. O Vitor falou muito bem do projeto, agora vamos acompanhar essa iniciativa na prática. Os alunos da Escola Municipal Roberto Pereira Panico, de Londrina, realizaram uma oficina fantástica de stop motion. E a gente vai conferir o trabalho deles e, na sequência, conversar com a diretora Tati. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui na Escola Municipal Maestro Roberto Pereira Panico, a experiência do Stop Motion foi incrível, e ela foi confeccionada pelos próprios alunos. E eu vou contar para vocês como que eles se organizaram para construir esse vídeo fantástico que vocês acabaram de ver. Vamos conferir? As crianças aqui se organizaram em dois grupos. O primeiro grupo teve uma tarefa especial: fazer o cenário Pensar em cada ação, fazer a modelagem do stop motion. O segundo grupo eram crianças que tinham como responsabilidade editar as imagens, construindo as cenas de forma que tivesse sequência lógica da historinha que eles queriam contar para vocês. Para você construir um vídeo como esse, é simples e fácil, mas é preciso ter alguns materiais. Você vai precisar separar uma câmera fotográfica, podendo ser até mesmo a do seu celular, massinha de modelar e preparar a câmera de forma que ela fique estática, deixando ela sobre uma mesa ou até mesmo sobre o chão. E você deve estar pensando assim, não tenho massinha de modelar, e agora não vou fazer? Claro que não, aqui também no nosso site deixamos uma receita preparada com todo carinho pelos alunos que produziram o vídeo. Você pode pegar ingredientes aí da sua cozinha e fazer as massinhas da forma que você quer, colorindo os deixando elas bem bonitas, preparando um cenário incrível que eu tenho certeza que você vai fazer. Para você fazer o stop motion, agora que você tem os materiais, é importante que você pegue um papel e uma caneta e pense numa história que você quer contar. Qual história você quer passar para nós? O que você quer nos dizer com esse vídeo de animação? Faça todos os detalhes, pegue sua câmera, posicione no cenário e tire foto de cada movimento que você fizer. Isso é importantíssimo para que você consiga organizar uma linha do tempo da história que você quer nos contar. Agora, você vai utilizar um software de edição de vídeo. Você pode colocar música, colocar uma trilha sonora. Já imaginou um vídeo de animação feito por você? E eu lanço um desafio aí para você do outro lado da telinha. Venha fazer esse vídeo conosco, compartilhe a sua experiência entre no nosso canal Ciência Cultura Vamos Brincar e relate como foi esse procedimento que você fez aí na sua casa, mesmo em tempo de pandemia. Muito obrigada, até logo, até o próximo. Muito obrigado Tati, continue fazendo a diferença. Agora chegou a hora de eu puxar a sardinha para o meu lado, eu vou falar sobre o Nós Somos a Ciência. com pessoas extremamente ilustres. Elas já, já são conhecidas do grande público. A conversa é extremamente importante porque, afinal de contas, a ciência é feita para todos. Ainda hoje, esses livros que a gente estudou há 30, 40 anos atrás, nunca mudou. As pessoas querem saber o que vai mudar na vida delas na prática. Um monte de estudos da área de, de, de negócios que mostra que a universidade traz mais dinheiro, eficiência, e inovação. Mas um ingrediente assim, importante é tu ouvir. O Brasil está entre os maiores produtores de ciência do mundo. Mas a ciência é bom demais. Te dá um assim, seu horizonte. Procurar informação nos, nos, nos portais, nos locais certos e ouvir os profissionais das autoridades de saúde, que é eles que têm que ficar com a palavra no momento. a gente sempre convida grandes cientistas brasileiros e brasileiras para falar sobre ciência, em forma de conversa, perguntando coisas que tenham a ver com o nosso dia a dia. E assim fica tudo mais fácil. Afinal de contas, a ciência é para todos. E a gente aproveita a sabedoria desses grandes cientistas para trazer para vocês, de forma acessível, essas informações. Isso nós chamamos de comunicação científica. E agora que você sabe melhor o que a ciência fala, você sabe também o que o cientista faz. E se você, por exemplo, está escolhendo uma profissão, por que não optar por uma carreira científica? É isso, pessoal. O Nós Somos a Ciência é uma ferramenta de interação entre a ciência e a sociedade. Bom, o programa está quase chegando ao seu final. E eu gostaria de aproveitar esse momento para realizar aqueles pedidos básicos de quem trabalha em redes sociais. Então, siga o nosso canal no YouTube, uh, siga nossas redes sociais em geral, dê aquele like no Facebook, uh, aciona o sininho para receber mais informações sobre o projeto como um todo. E agora com vocês, bola de meia! Celso, bora convidar a criançada para ficar em casa? Bora lá! Bora não, vamos ficar! Uhul. Tá ruim, mas tá bom Te convido a ficar em casa Por favor, não faça sair. Esta receitinha faz até vir o sumir Te convido a ficar em casa Por favor, não faça sair. Esta receitinha faz até vir o sumir Sabe aquele bolo que tal fazer agora? Leia, brinque, cante, dance e logo esta peste vai embora. Sabe aquele bolo que tal fazer agora? Leia, brinque, cante, dance e logo esta peste vai embora. Te convido a ficar em casa, por favor não vá sair. Esta receitinha faz até vir o sumir Desenha, pintar e bordar, esconde, esconde, dama, xadrez. Cinco Maria jogar, diversão é bola da vez. Desenha, pintar e bordar, esconde, esconde, dama, xadrez. Cinco Maria jogar, diversão é bola da vez. Te convido a ficar em casa. Por favor, não vá sair Essa receitinha faz até o vírus sumir Agora O vírus fez o mundo parar Agora. A Terra A chorou gente. de dor chorou. Agora é preciso mudar Menos ódio e mais amor O, o vírus fez, fez o mundo parar, parar. A Terra <risos> chorou de dor chorou. Agora, Agora é preciso mudar Menos ódio e mais amor te convido a ficar em casa, por favor não vá sair Esta receitinha faz até o vírus sumir Te convido a ficar em casa, por favor não vá sair Esta receitinha faz até o vírus sumir Já vai tarde esse vídeo. É, já vai tarde mesmo. <risos> Tchau. Tchau. Tchau, criançada. Fique em casa, hein?